queridos, beleza? O Gustavo Guerra aqui na área. Hoje quero lhe passar algumas dicas para você melhorar o seu fraseado junto com a pentatônica, junto com uma escala maior. Se ainda seu improviso está muito cru e você quer dar um upgrade nele, estou aqui para lhe ajudar. Beleza? Então é isso daí. Pentatônica de Ré menor. Então, todo mundo conhece. Aqui, ó. A dica para você ter uma sonoridade na pentatônica... Sempre dando back and track, então lá poucas notas, veja. Então aqui eu estou, estou trabalhando com a corda 4 e 3, então fica mais simples eu conseguir mais movimentos rítmicos, né melodia. Mas sente mais cordas no caso, agora dois. Você viu que a sonoridade da pentatônica ela acaba já tendo um impacto diferente, né? Diferente de você ficar só no. Né? E fora de tempo e tudo mais assim, né? então se você buscar poucos elementos você vai ter uma sonoridade, não queira já sair tocando rápido se as coisas ainda não funcionam uma outra dica que eu lhe dou é você achar uma escala mais próxima no caso que você está em Fá maior, então eu tenho aqui o Fá ó. então eu tenho a escala, né? mas a pentatônica. E a escala é a mesma coisa, não precisa pegar a escala aí. gente boa nela. Junte a penta. É, você viu que você já tem uma sonoridade e você vai expandindo mais o braço, é acrescentando mais né, funções da escala, tanto a escala pentatônica, cinco notas, ou a escala diatônica com 7. Beleza? Eu tenho um outro, né, um Fá aqui, ó. O legal é que ela fica bem próximo já à pentatônica, onde você pode mesclar essas ideias. Penta! Cala com sete. Pentatônica. fazer bastante coisa aqui, então é isso aí meu querido, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, foi uma dica simples, então tente conectar elementos próximos de onde você é o seu ponto de partida, beleza? Então é isso daí. espero para você aqui, que você tenha gostado e que... Fala aí moçada, hum, você achou que eu não vim? Gustavo Guerra estava terminando o seu vídeo, eu resolvi aqui, passar para lhe dar um oi, sim, na maldade, aqui é o Jorge, Jorge do Vagão, eu sei, quando eu falo meu nome, você se arrepia todo, hum, e você menininho do dislike? Tomou no bumbum guloso, né? Agora não aparece mais o teu dislike aqui no vídeo? Hum, safadinho. Agora Jorge sabe quem é você. E eu vou buscá-lo. Sim. E levá-lo para as profundezas. Como que é? Gustavo estava falando em conexões. Mas nós vamos. É no Bru Bru. não vai passar for lessons não vou, a aula de Gustavo Guerra foi bem legal então é isso aí meus queridos obrigado por ter assistido esse vídeo e aqui vai um abraço do seu amigo Jorge Alfracão. deixe seu like, se inscreva no canal e você menininho do dislike agora você sumiu da minha vida, porque eu não te vejo mais aqui acabou